Não tem receita, o serviço social, a prática profissional não é receita. universidade foi muito importante para mim, para o meu engajamento, para a consolidação do meu ativismo LGBT, no movimento estudantil, para minha filiação partidária, para eu me envolver com outros ativistas militantes do PSOL, então foi um lugar muito, muito importante porque lá se consolidou esse senso de que para transformar a sociedade, a realidade, a gente precisa fazer a luta coletiva, se coletivizar, a gente só pode mudar as coisas se for de forma coletiva. O sistema social educativo tem um pacto, ninguém pode se qualificar como ativista de direito humano, todo mundo é servidor e ali você tem os embates institucionais, mas eles têm um limite. E eu comecei a achar que aquele limite, ele não era suficiente para proteger o direito daqueles jovens e nem para minimamente melhorar aquele sistema. Então a gente começou a formar, não só eu, mas outras pessoas, um coletivo de defesa de uma outra prática de justiça juvenil de uma outra prática institucional né? e aí começamos a lutar por direitos humanos dentro do sistema socioeducativo, entre altos e baixos o sistema socioeducativo, você vai vai, vai com o adolescente até a melhor, depois ele tem às vezes, uma grande queda é difícil, é um trabalho custoso sabe assim, você tem que ir, ter uma grande dedicação, tem que ter uma equipe muito vinculada, muito dedicada que gasta energia, gasta seu raciocínio porque você está lidando com o ser humano, não tem receita o serviço social, a prática profissional não é receita, claro, você tem mil instrumentais que você trabalha, mas você volta pra casa e você tem que refletir sobre como você consegue mudar um pouco aquela dinâmica. Então aqueles meninos, eu reencontrei vários deles depois daquilo e foi muito legal ver que surtiu um efeito na vida deles, e assim. foi um efeito muito legal, um efeito de, de mudança real, de melhoria da vida deles, assim.